Então, vamos fazer aqui agora, tá, gente? Vamos fazer aqui agora. Não vamos mais perder tempo tentando lá no, na página. Não deu certo, não conseguimos. Lá não apareceu ninguém. Na, no... Dava que ninguém estava assistindo a live. A gente já estava com 30 e poucas pessoas e ninguém estava assistindo a live. E apareceu duas. Quando apareceu, apareceu duas pessoas só para convidar. Então, não deu certo, tá? Lá não deu certo, não sei se é alguma coisa da configuração Não sei o que, que é que tem lá na página, não deu certo Da outra vez que a gente fez com a Leia, a gente fez por aqui A outra vez que a gente fez uma live também, a gente fez lá na página e deu certo Só que dessa vez não deu, dessa vez não deu certo Oi, Márcia! Olha, cada uma que vai aparecendo, aparece que dá pra chamar aqui Então agora só estamos esperando a Lua aparecer Maria Tereza, vai, vai achar a Lu. Vai buscar a Lu, Maria. Senão eu vou te chamar para essa live. Vamos, gente. Cadê a Lu? Achei a Lu. Até tá aqui. Agora eu só vou convidar ela. Até tá aqui. Pronto. Agora é só entrar. Ê, é, até aqui, enfim. <risos> Que complicadinho, meu né? querido! Ai <risos> <risos> meu amor! Que suor... Ai, começou a travar... Luca, deu Oi. Oi! Oi! Deu uma travadinha? Deu? deu? Deu? Tá bom! É que meu celular tá. acho que tá cheio! Ah, menina! Então, deu aqui, deu. tá cheio? Tá Primeiro cheio? Primeiro espaço. <risos> tá Oi, cheio de gente, não... tem que liberar espaço celular. Pois é, vamos esperar um pouco agora o pessoal chegar para nós começar. Vamos proseando, né? Meu Deus, e menina, é que calma! chamava? Que não chamava, parecia. É alguma coisa na configuração, alguma coisa na configuração lá da página. Não sei o que que deu. Porque da outra vez a gente fez pela página, da outra vez fizemos por aqui. Então, a gente já fez live lá e deu certo, só que dessa vez não deu, não era para ser lá. Pois é, daí aparecia os bonequinhos verdes chamava, eu fui pro celular, saí do computador, fui pro celular que chamava e não dá, não ia. Não dá. Não aparecia, eu só não aparecia duas <risos> pessoas. Que nada. Eu Oi, gente. Rua daí. crua, crua, crua. Não, mas vamos ficar boa. Aí, Maria, conseguimos. Eu disse para as meninas, se elas não chamassem você, eu ia chamar uma delas, estava tudo afavorado. É, ah, eu vou ter que chamar outra, porque é impossível. Então tá, gente. Rodrigo, avisa o pessoal lá da página para vir para cá. Compartilhe, gente. Compartilhe lá na página. O pessoal que está lá assistindo consegue ver ao vivo, consegue mandar, uh, perguntar as perguntas para a gente. Que se a gente não vê aqui, o Rodrigo passa para a gente. Então, é, eu não estou vendo nada aqui. Para mim não está tá vindo tá vendo... nada aqui do pergunta. Não está não tá indo nada? De então, pergunta tu... não. É, tem um, um negocinho ali do lado, do concluir ali. Ali, tu tem que apertar ali para você estar tá vendo as perguntas. Não tem uma você... coisa. não vi, tem uma tá. Ah, vi. entendeu? Tá vendo tá. aí? Deixa eu dar um oi aqui. então. Então dá um oi aí. Gente, deixa eu primeiro apresentar. Essa é a nossa aluna, Luciane Salete, querida. Então, é uma pessoa que ela tem muita coisa para ensinar para a gente, até para oh. mim mesmo. <risos> Esses dias ela me tirou a estou aprendendo. Então é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que teve que se reinventar também, né, Lu? Com essa pandemia Sim. que todo mundo está passando, né? Então hoje a gente está trazendo ela aqui para ela estar tá, ah, nos dando dicas, muito importante, várias dicas e nos. E nos contando como é que é a trajetória dela, como que ela descobriu o mundo pet, como que ela trabalha, como que ela faz, quais são é os segredos de venda e de confecção de moda pet que a Lu traz para a gente hoje. Então, a Lu vai se apresentar, vai falar um pouquinho dela para vocês e bora seguir. aí, desculpe o nosso atraso, né? As nossas... <risos> Os nossos... É, mas. É, isso acontece. Mas isso acontece. Fala, Lalu. Então, eu sou a Luciane, tá? Ah, tive que me reinventar, tá? É, dava aula de corte e costura numa loja, daí eu quis esse ano dar aula de corte e costura da minha casa, né? Então. Tava indo tudo bem, como deu a pandemia, assim, o que é que eu vou fazer agora, né? A maioria da criança, né? Então, o que, é que eu vou fazer agora? Daí comecei com as máscaras, né? Fiquei lá dois meses com as máscaras, né? De março, abril ali. Deu assim, vou fazer alguma coisa. Daí eu disse, vou fazer uma roupa para a minha cachorrinha, né? Fiz lá, mostrei para a vizinha, a vizinha ficou, daí já começou a divulgar, né? Ele, todo mundo me mandando mensagem. Você tava fazendo assim, tô, tô fazendo <risos> Tipo assim, vamos Seguindo na linha, né Então, eu comprei os moldes da Sheila Já faz um ano mês, mês passado fez um ano que eu comprei Seus moldes, que foi o kit 1, o 4 e o 6 ah, eu Tinha comprado outros kits Mas não fiz nenhum, fiz só os seus, né Uh, fiz a roupinha, até tinha colocado Coloquei um vídeo que a cachorrinha que eu tinha Alesse colocado o pijama nela Não gostou muito <risos> Então fiz ali Daí assim, assim, vou ter que fazer alguma coisa Eu só fiz três peças no ano passado Daí faz dois meses que eu tô nessa linha né Então tô amando né Tô gostando Bastante E Lu E como que você a ah, qual peça dos moldes? PET você, você vende mais da qual peça? Assim que, que te agrega mais e que você vende bastante. Que a cliente chega no teu ateliê e diz assim: Eu quero aquela peça. Qual, qual peça? A é? jaqueta social, a jaqueta, a jaqueta social. social, o capuz é o que eu mais faço. Não tem para todos, eu faço fechada, aberta. É a jaqueta social a jaqueta social a Coca capuça é o que tá mais que mais sai né então como eu trabalho mais por encomendas né daí uhum. eu levo o condicional para cliente né para ela ver como é que ela quer o tamanho faço ó tem esse modelo tal tal mando umas peças ali para ela elas voltam pedem mais <risos> que ótimo Deixa eu ver o Rodrigo tá pedindo para gente mudar para mim mudar o público Tá, só quem é amigo consegue ver. Vamos tentar mudar o público aqui. Você tá. consegue mudar aí? Já mudou? Foi mudado, então, Rodrigo? Mudou? Ok, tá mudado. Então, a jaqueta social, então. Então, tá. E tecidos? Quais tecidos você mais usa? Moletom. Microsoft, eu falei que eu tenho aversão a soft Eu não sei porque, conheci os outros soft que eles são mais rígidos, são mais secos, sabe? Eu acho que dá muito atrito com o pelo do cachorro Na verdade eu sou enjoada com essas coisas de tecido, né? Então eu prezo bastante, eu concordo deles ah, A malha, né? Ah, de pijama que eu uso, mas é o é um Microsoft que eu uso bastante O moletom flanelado, esses aí Diferença do, soft e com é Microsoft. A Microsoft. Diferença do soft com o Microsoft? O Microsoft ele é mais macio, ele é mais confortável. O soft ele já é um pouquinho mais rígido, sabe? E outra, a questão de fazer bolinha, né? Então o soft faz mais bolinha do que o Microsoft. Mas tipo assim, eu tava vendo com uma, uma pessoa do PET, ela falou assim Vai fazer bolinha tanto no Microsoft quanto no soft por causa do pelo do cachorro. Então, Lu, não pense que seja por causa que está fazendo bolinha. E agora os soft estão vindo bem melhores do que antes, né? Eu tenho uma, uma peça que eu fiz e é que ela é mais seca, sabe? Bem seca. E as que estão vindo agora é mais maleável. Quase o toque do Microsoft. Ele é um toque mais gostoso, assim, para você passar é mais aveludadinho, né? Mas a ah, tô... Uhum. Tô, tô... Tô querendo o soft agora <risos> Então tá... tá Marli, tô pode dele compartilhar agora. Tá, Marli perguntou se pode compartilhar No grupo de alunas, vendem Pode sim, Marli Compartilha geral, né, Lu? <risos> sim, aí É, compartilha geral Então, Lu a, a, Tu sabe que o Microsoft e o Soft São a mesma coisa A diferença é que um é penteado o outro é cardado. Essa é, não hum. tem a malha e meia malha? É a mesma Sim. coisa. Só que aí o penteado, o nome já diz, é, ele é penteado, ele é passado por uma penteadeira antes de fazer... De ele... É mais macio. Por isso, por mas... isso que ele é mais ba... macio e não dá tanta bolinha. E o outro, ele é com todos aqueles resí... resíduos, toda aquela... Coisa do tecido que daí é só, é como fazer uma trança no cabelo sem pentear, vai ficar é bem mais, do... é o rústico, seria assim: o um rústico, né? O rústico do, do soft, uh -huh. isso, Então, menina, então... a questão da cliente falar para vocês: ah, o soft faz bolinha, não. Se você colocar o Microsoft, até a pelucinha, por causa do pelo do cachorro, ele vai fazer bolinha igual, tá? Então, eu já fui procurar isso, então eu tô comprando o soft agora. <risos> Tô pegando é o É isso aí E no verão, qual tecido você gosta de usar? Tu disse que começou Mária. agora com a pandemia Então é. tu começou já no inverno, né? No Não, verão mas já tipo, ainda... assim, é no inverno Tipo assim, mas assim que eu tava vendo E pesquisando antes de começar a, a entrar no mundo pet ali Há dois meses atrás, eu tava pesquisando Que eu vou vendo as coisas, que, no que, que eu vou me... Né? Ah, o tricoline. O tricoline para o verão é ótimo. A malha de algodão para o verão, né? É, o que mais? Aquela meia malha que falo, né? Que tem isso daí. Ah, tudo que for de algodão no verão é melhor para o pet. Tanto para a gente, né? Como eu faço, faço roupa ali, fazia, né? <risos> a roupa era pra, para os humanos. O algodão. A viscolaica também é bom. Tem uma viscolaica que ela é mais algodãozinho se não me engano. É bom pro pet também. Então a gente tem que ver o que é confortável pra gente, pra gente ver se o pet vai ficar confortável ou não. Vamos jogar lá uns cetinhos coitados, né? Que é quente pra diacho, né? É, não sei, então não não pra aquela ocasião é um especial. A não ser é, pra só pra aquela ocasião, ocasião, tipo, colocou, tio, né? casamento isso, né? daí sim, ah, assim eu posso até fazer, mas eu, o que que eu tô falando para elas? Eu coloco uma malha de algodão embaixo, uhum. né? Uhum. É, mas tipo assim, é, muitos eu peguei de uma cliente que ela me mandou para mim tirar o molde para mim fazer pro cachorro dela. Sim, é legal, só que eu não uso tudo cetim. Eu coloco uhum. o tricoline embaixo, o cetim por cima para dar aquele efeito brilhoso, né? Mas gente eu coloco tem o tricoline tricoline lindo! lindo tricoline maravilhoso lindo que a, a tricoline acetinado você já viu lu sim já ele, vi ele, sim ele então, é mais gostoso para costurar cetim. quem é, não é, gosta por... de costurar cetim pega o tricoline não, acetinado é maravilhoso para costurar e o, o tom assim o aspecto é o mesmo do cetim então vale a sim. pena é um pouco mais caro do que o cetim lógico mas, mas vale, vale a pena, a pena. porque economiza for... tempo e, é, e se for o cetim, sem elastano ele é muito seco, tanto é uhum. que eu mostrei as fantasia que eu fazia, é tudo no cetim com elastano, nada sem elastano, porque ele é seco, ele é rasga, ele não tem mobilidade, uhum. né? Então tem uhum. agora esse, esse, o, o tricoline ali com acetinado ali, ele é ótimo também, muito bom, uhum. eu já fiz algumas coisas com umas clientes assim também. Mas, o pet a... também, também é bem fresquinho E é bom também, tem um acetinado também Então o cetim assim é se equip... é, Gasta um pouquinho mais Mas dá uma qualidade melhor Um conforto uhum. com o teu cachorro Você usaria o dia inteiro aquele cetim Lá no couro, suando? Não, não. O pet também não. não Ele não fala Daí Por que, que muitas vezes o pet não usa roupa? Porque ele não está se sentindo confortável Ele não se a sente confortável Daí ele não quer saber de roupa nenhuma, porque para ele é o um pesadelo, né? Então tem que pensar nessa, nessa questão aí do, do conforto deles também, né? Hum, isso aí, e máquinas de costura? Para quem está começando, ah, olha só, Lu, eu tô querendo entrar no que você trabalha aí. O um Rampet estou vendo que você vende legal. Eu gostaria de uma máquina que você me indicasse uma máquina para mim começar. O que você me indicaria? Muitas vão assim: "Ah, eu quero overlock para começar". Não. <risos> Tem um Eu pensava nisso também. assim, eu, eu quero uma overlock, me assim, "Não, eu vou te dar uma reta você tá precisando de uma reta, overlock depois. Você tá precisando da reta agora". Então eu já comecei pela reta industrial, né? E não tem aquele. Hoje as máquinas, hoje em dia, das reta, vem tudo com os acessórios, ponto, tem ponto overlock para você fazer. Então, para quem está começando aqui não tem dinheiro para investir nessas máquinas overlock, é, mesmo que seja chinesinha, comece com uma reta boa. Uma reta boa que tem os pontos legais para você fazer, os pontos fantasia que a gente fala, né? Que tem um ponto que é overlock. Até me pediram para me ensinar como é que fazia, se eu vou ensinar, calma, <risos> ah, para usar o ponto overlock, quem não tem overlock. É, você pode fazer tecido com um elastano nesse ponto overlock, ele não arrebenta. Antes a gente usava o zig zague né? Usa-se o zigue-zague ainda, mas tem o ponto overlock também que é ótimo. Então, uma máquina boa, não me compre uma máquina lá, tá 200 pila, 300 pila que você vai perder dinheiro. Invista numa máquina reta, mas uma máquina boa, né? Tem várias máquinas, Eu indico sempre a Singer. A Singer... A outra que tem a Janone também, é, é boa também, não. né? Ela, é, ela é também é... A Brother também, eu tenho uma Brother também que ela é boa também. Nossa, então... Ah, se não tem condições de comprar uma grande, compre uma, nem que seja usada. Até aquelas cinjas de zigue-zague, é um, a 147, que ela é ótima, é toda de ferro. Se você comprar uma usada aqui lá, ó, eu tenho hoje que é a da minha mãe, então... Tá comigo até hoje, então ela é ótima. Eu costurava chinelo <risos> com ela. Aguenta, né? Mas é a máquina reta em vista. Então, coloca você... Ah, não quero. Mas comprar uma reta, eu compro uma reta boa. Então. Você é para comprar uma reta e tá, o ramo, pet ainda mais faz caminha que você precisa que seja boa, né? Porque e o pezinho também tem um pezinho de rodinho para ajudar com a rodinha embaixo, para ajudar a puxar o tecido, sabe? Então, são acessórios que a gente pensa que não vai valer a pena, mas vale muito a pena investir. Tá bom. Então, boa dica aí. Peguem essa dica, gente. Máquina, invistam numa máquina boa, tá? Não adianta comprar aquelas máquinas de criança lá que vai quebrar na é. primeira... né? Eu, uma, eu uma ali, não vamos falar os nomes, né? Não vamos desenhar, Sim. né? Mas é. para que quem que vai trabalhar, tá tem que ter uma máquina boa. Se não, você Faz vai sofrer... Tia, vai as roupinhas vai com é a beleza. Agora é como eu sempre digo, quando vem me perguntar, tá, qual é a tua intenção? Você pretende fazer cama? Ah, eu queria, querida, então pega e investe numa máquina boa. Porque se você quiser fazer só as roupinhas básicas, até vai uma máquina levinha, uma máquina que por dentro é tudo fibra, plástico, até vai. Agora, vai para você começar, vai. Agora, se você quiser fazer cama, você precisa investir numa Janome, numa Brother, numa Singer, com mais, que por dentro ela seja de metal, que não seja aquela de plástico. Aquela que você tem, que é. aquela, aquela Jack lá, eu não sei se tem caseira delas, a marca Jack. Eu não sei. A minha é... Deixa eu até ver, eu sempre esqueço a marca da minha. É Sensei. Ela, ah, é, ela é sem Ela é parecida com a Jack. Ela tem todas, as, a, todas os, as coisas que a Jack tem. É uma maravilha. Na verdade, eu sempre tive a sua especial, né? Comecei com a sua especial e não largava que nem a ciruba. Ciruba também, quando me fala em máquina, era, era a, a, a cobertura, era, tudo que era máquina era ciruba. Só que a, eu comprei uma doméstica da ciruba e não gostei. É, né? Então a Sido são mais da linha industrial. Quando essas máquinas são mais da linha industrial que querem fazer a linha caseira não, eu não. Não é. Não, a não Ciriúba... a doméstica não dá. Agora para industrial a cobertura, a overlock, eu nunca não, não me arrependo de ter elas e sempre tive dessas. Então a reta eu sempre tive a sua especial e era ótimo, Eu tinha duas, três, sua especial e daí me apresentaram a Sansei. E eu peguei. Tô amando. É uma maravilha. É uma maravilha. É a agência ou gente? Mas é? Gente. É. É boa. Mas, é boa. Também é, é boa. Só, é, é só reta. Ganhei de presente do marido. Primeira máquina. <risos> Ele me presente. É, eu tem até hoje. E pensa na máquina boa. Na verdade, segundo o que tava escutando o pessoal falar, que hoje em dia as máquinas industriais são todas boas, porque na verdade é, todo, é só muda o nome. Os componentes, da, os negócios são todas as mesmas coisas. Lógico que tem aquelas queridinhas da gente, né? Então a gente indica aquelas que a gente gosta, que já trabalha, que não tem problema. Eu tenho a Bracobi, a Galoneira e a, e a sua espécie, o que é a Overlock ponto cadeia. Essas que eu tenho. Tem a chinesinha. Ah, a chinesinha é ruim, tem que saber lidar com a chinesinha A chinesinha é ótima, eu tinha uma de motor, ela era ótima Me arrependi de ter vendido, comprei uma pequenininha, uma caseirinha Por causa das alunas, né? das crianças, né? porque a sua espécie ali ela é violenta né? Então, peguei ideia, tanto agora, adquiri também Ah, mas eu não quero uma industrial grande que é muito cara Tem a Singer, a Ultra Lock da Singer, é boa? É boa também mas a questão da coisa mais grossa, ela dá uma penadinha ali, né? Mas invista numa, chinesinha numa vai, né? a, a chinesinha, chinesinha vai, vai não tem. Não tem. É fazer franzido com a chinesinha ou aquele puff, né? Que eles falam, que fica aquela costura uhum. grossa. Não tem. Eu tinha uma chinesinha que o meu mecânico regulou ela só pra mim fazer aqueles... Aquelas costuras grossas que ficam nas roupas, sabe? Quando eu fazia roupa de criança. É uma maravilha. A minha industrial não dava conta do que a chinesinha fazia. Mas sim, muito... Falo que não é boa, mas ação boa sim. É só você saber mexer nela. E vídeo hum. tem um monte para você aprender ali, né? então é só, é, procurar mais procurar. Porque... é só procurar que você encontra. Tipo, você pode ter uma reta boa, caseira, né? Que te atende, ah, mas eu, dei, eu quero uma overlock. Então, não tem condições, compra uma chinesinha. Pode uhum. ser seca, pode ser seca, mas você tem que lubrificar, você tem que cuidar. É que nem você, você uhum. tem que se cuidar todo dia, as máquinas também. Né? Porque uma máquina você não tem que deixar ali, ó, não precisa uhum. ter tanto cuidado. Tem que ter igual. É verdade. Então, e você já falou de como você se reinventou, né? Ah, para quem está chegando aí agora, né? A, a nossa querida Lu, ela na verdade já tinha uma empresa, dava aula e deu uma parada na pandemia, então ela grudou o um mundo pet aí. Já faz tempo que ela compra os nossos moldes, mas ainda não, não tinha feito para vender, ainda só, era só para o uso dela mesmo. E esse ano para cá ela começou, entrou até nos grupos dela. Né, né, Sim, tudo que a grupo eu tô entrando para ver como é que é, como é que funciona, sabe? Então a gente ganha bastante conhecimentos. Então a gente passa o conhecimento e adquira. Que nem diz assim, o conhecer o saber não ocupa espaço, né? Então que a gente puder aproveitar, né? A gente aproveita. Ah, eu entrei mais para uma complementação de renda, né? Né? Ali para ajudar. Mas estou pensando mais para frente, então. Vai ser o caminho agora. Ah, Lu, qual é o teu segredo? Você, ah, você tem bastante encomendas, né? Que você comentou lá no, tem, no grupo. Tá uma, a, a maioria são minhas clientes que até estão assistindo a live aí. A Ana, ah, tem minhas amigas, tem as primas, a Kelly, a Lani. Então é tudo por indicação, tá? Ah, uma fala, outra vai falando para outro. E é mais no Insta. No Insta é não tem. É ali, ali é a tua propaganda, né? Que nem muitos vão pagar lá para no Face para atingir, não sei quantos não precisa. O Insta é ótimo. Faz uma, tira uma foto, coloca ali. Então, é tão tipo indo assim, eu tô indo, eu não tô querendo acelerar muito, porque eu quero estar tá bem mais firme, né? Eu quero mostrar, eu quero fazer coisas novas. É, eu sou muito de ter ideias e criar coisas novas. Eu não gosto muito da, da mesmice, né? Então, eu gosto de coisa sempre novo. Eu gosto de mostrar peças novas. Então, tanto é que tem mais cinco ali para me montar, que eu não consegui montar ainda para mostrar para os clientes. É, e, ter, e tratar bem, né? Ali, se chamar, conversar, explicar... Não ter preguiça de responder as clientes, né? né? Elas pedem informação o que, que você usa, o que, que você não usa, né? Isso também vale, isso em conta bastante, né? Sim. E então, ah, Lu, e fala um pouquinho de como que você entrega teus produtos, como que você. Você trabalha mais sob medida, né? Sobre medida, então... é daí condicional, né? Leva os conde para eles. Então, o meus produtos entrego assim, todos cheirosinhos. É. <risos> todos cheirosinhos. Para quem assistiu ah... a live a, a, antes dessa, a, foi Kale, né? Então. A Ale falou sobre os perfumes, perfumar, as peças. E e a nossa, a nossa querida Lu tem a mesma técnica também. Então, por isso que eu peguei Sim. nesse ponto. Ela vai explicar a técnica dela. Então, é... você sabe que a peça fica ali... Muitos vai pegar na loja, faz tempo que está lá os tecidos e coisa e tal. Você vai costurar, dependendo se está... É poeira, coisa e tudo. Eu gosto de pegar roupa cheirosa. Eu falo que o cheiro... Te remete sempre alguma coisa. A tua infância, uma coisa boa que aconteceu na sua vida. Ele te traz uma autoestima, sabe? Um cheiro gostoso, sabe? É, desde uma comida, se sentir um cheiro gostoso, uma comida, nossa, você fica assim, só babando, né? Então, as peças dos pets, todas vão... É, nem que seja no condicional, elas vão com cheirinho. Vão. Elas vão com cheirinho. Sempre vão. Eu embalo elas, quando for entregar a peça, a ah, encomendou, eu embalo, coloco numa sacolinha... Uh, coloco a, a tagzinha Coloco a etiquetinha e sempre com o cheirinho Daí tem uma menina falou assim Ah, ele tá fedido Mas essa, esse cheiro da roupa Sobressai o fedor dele <risos> <risos> Tipo assim Ela assim, eu quero pra mim essa roupa Que tá muito cheirosa, sabe? Então, é, invista em cheiros bons Né? Vale a pena Imagina, eu mostrei para as meninas ali é, Não usei nem não metade nem metade nem metade do, dos perfumes que tem, sabe? Então, invista nisso daí também. É, quem, também. Não gosta de é, quem não gosta de receber uma mercadoria cheirosa? Eu gosto! Arrumadinha ali, tudo é, com detalhezinhos. Todo mundo gosta, né? Verdade, só cuido, cuidar um pouquinho, é, gente, não vão exagerar colocar perfume é, forte demais. É só demais. Risada, não é para molhar o, a roupa, não. É só... <risos> é, <risos> naquele é, perfume chique, pensa naqueles perfumes chiques que você tem, que você dá uma espirrada para se ficar e fica embaixo, né? Que é para você absorver. É assim os pet, tá, gente? Não os cachorros vão começar a espirrar <risos> do cheiro forte. Verdade. E, e, Lu, e assim, uh, você tem o ateliê já pronto, for, assim, já com máquina, tudo certinho para receber cliente? Tenho. Como é que é? Tem? Tem, Então Tenho. Na verdade, antes ele era na parte de baixo da casa, que era um comodozinho, né? É, daí é, conversei com a sogra se podia dar aula aqui. Dela concordou, não, é melhor eu que fico preocupado de eu ficar para cima e para baixo, né? Com a moto lá. fica em casa, sossegada. Daí como a gente tem é, uma afiação em casa de ferramentas, então é só eu e meu marido, né? Daí é telefone, é cliente, é coisa e tal. Daí nós achamos melhor, mudei para a parte de cima da casa que era na sala e na cozinha que não é utilizada, né? Montei a parte de corte, de um lado, que eu gosto de coisas separadas, né? Então, gosto de coisa organizada, mas apesar que não estava organizada ontem, né? Estava Achei... <risos> feia a mesa ali. <risos> e a parte da, dos maquinários, então... É, sempre faça um cantinho onde vai ficar suas máquinas, onde vai ficar onde você vai cortar as peças, né? Fica mais organizado para você trabalhar. É melhor até você trabalhar a, tendo a tua, o lugar certo das máquinas e o lugar certo para você cortar as tuas peças, né? Daí eu tenho separado aqui o ateliê, tudo, né? Ali onde eu recebo os clientes, ali é na sala de corte também, né? Daí até elas gostaram do espaço, tudo, né? Ficou melhor também, né? O acesso é melhor do que você vir pela lateral e descendo na parte de baixo também. E sem dizer que daí, quando era lá embaixo, eu ia cortar, era a cozinha, daí era cheio de tecido em cima da mesa lá, né? Daí chegava, aí ah, vou fazer uma janta, jogava tudo para o quartinho. Ai, gente, quando eu saí do outro dia, estava aquela bagunça. Ai, ai. E daí, ó, ó, é então aí na tua casa? Tu atende o cli... os clientes aí, então, né? Passa Sim, o endereço. Tu assim, já, tem não... já tem página no Face, no Instagram, tudo. Passa os endereços aí pra gente. Tenho. Tenho no Instagram, que tava... O meu Instagram que eu usava poucas vezes, eu coloquei... Tá no meu nome, né? S. Santos Luciane. Que é no Insta, no Face, Luciane, S. Lúcio Santos. Tem uma página Pet Lulis, né? No... Dentro do Face tem essa página e coloco algumas coisas. Mas... A maioria visualiza no Instagram, né? Que daí tem a, a logo da minha marca, né? Que é moda Pet Lulis, né? Lulis, por quê? Porque as minhas enteadas me chamavam de Luli. <risos> Ô, Luli, ficou, sabe? que ver se eu vou colocar o quê? Lulis. Lembrei delas, né? Ah. Ah, daí, então, no Insta, essa é a minha página que eu tenho. Vou postando as fotos dos clientes, né? se possível te postar sempre foto com as roupas que você fez com os clientes, dos clientes, sabe, vestido, os pets vestido com a roupa. Até recebi elogio de uma, de uma cliente: "Nossa, é que bom você tira foto já com a roupinha, A cliente com a roupinha, fica mais fácil para gente ver como é que fica, porque as minhas aqui são todas envergonhadas para colocar roupa, né? <risos> Não consigo tirar foto delas. Então são tipo sempre vai ser um, uma peça de uma raça diferente, né? Num pudo, vai estar uma peça fica de um jeito. É, hum. Num bulldog francês vocês, né? Tipo, elas vão ter noção como é que vai ficar a roupa naquele tipo de raça. Então, eu aconselho também vocês tirarem foto do, do pet, né? Do clipe de vocês com a roupinha. E você anuncia, como tu disse, no Instagram bastante, né? No Insta, uhum. No, no Insta. Insta. Grava. Eu vi teus vídeos lá. Você grava com os, cri... os clientes, manda os vídeos, você posta lá. Então, isso é um, um anúncio. Que, que acaba também. pegando acaba. Você indica tipo assim, o pessoal também. <risos> assim, tire foto e me marque no Insta. Eu vou dizer: tire foto e marca no Insta. Pode me marcar, ou me manda que eu te marco, ou qualquer coisa. Tem Insta, tem. Então me passa aqui que eu vou te adicionar. Eu vou conseguir... até que fiz os videozinhos, sabe? Da, da sopa que eu fiz e ficou uns de fora. De uma cliente mandou para mim. Ai, a Nina ficou de foto. Não, não, tem mais gente de vou fazer mais um, vai ter o quarto vídeo. <risos> ah, viu? Então, gente, olha a dica legal que a Lu dá, viu? Vocês sempre peçam para os clientes de vocês marcarem vocês no Instagram, vocês tirarem foto, marcarem isso. É aquele famoso a, a boca a boca, né? Um vai ver, ah, você fez eu vou lá ver se ela consegue fazer. Então, sempre... Essas dicas maravilhosas, essas nossas lives, são principalmente para trazer dicas para vocês de como vocês agir no mundo PET, né? De como, como vocês conseguirem os clientes de vocês. Então, sempre a gente está trazendo live com dicas de como vender, dicas de qual máquina usar, de qual tecido usar, como a, a hoje a Lu trouxe, né? Eu, de tecido, gente, que eu falo bastante: inverno, moletom, soft, a. Oxford, se vocês forem fazer uma roupa mais uh, sofisticada, tipo blazer, né, verão sempre tecido leve, tricoline, tem uh, outros vários e vários tecidos... Uh, o, Oxfordine. São... o Oxfordine também, o Oxfordine o Oxfordine ele é fininho. Oxfordine é ótimo, é verdade, ótimo. É verdade. ele chega a ser melhor do que o tricoline, né? O Oxfordine, Sim, eu na minha melhor. opinião eu gosto de é mais. mais. Fino. Ele é mais Mas fino que o tricoline. Mais... Para fazer vestido, o Oxfordine é ótimo Por causa do caimento dele Ele dá um, um, um, um franzido melhor Então tem bastante opção de tecido É só vocês perguntarem Vão na loja, perguntem mesmo Quando vocês forem na loja de tecido Não sei se você é assim Quando vocês forem na loja de tecido Vocês vão, vão com o tempo Nem que seja para comprar um tecido só. Vocês vão mesmo, vocês, coisa. Vocês vão conhecer todo tipo de tecido. É a melhor coisa que tem. Uma coisa é eu pegar um tecido e mostrar aqui pra... Isso aqui é tricoline Vocês aí do outro lado não vão saber se é mesmo. Porque, né? Agora, na loja de tecido é diferente. Vocês vão lá, vocês vão tocar no tecido. Que tecido é esse? Que tecido é esse? Então, pergunta. Enche o saco do vendedor mesmo. Pergunta, porque é lá que vocês vão aprender sobre tecido ela aprende bastante e outra coisa uma dica que é a pin fazer não faça não vai ah, não, não acabei fazendo eu vou ter que fazer pega retalhos de tecidos que vocês têm que vocês gostam para vocês saber a diferença para saber que tecido que eu vou usar e faça um book de tecidos faz um book de tecidos daí você ah quero fazer tal, qual tecido que eu vou usar você não precisa ir lá ver qual que fica Você tendo o book de tecido ali, você vai sentir a textura Vai ver, ó, esse aqui é o tecido tal É tricoline, esse aqui é oxford Esse aqui é lã, é lã batida Esse aqui é o gabardine Então, para você ver o que, que vai ficar melhor Na tua peça Então, ao invés de você ir lá perder tempo Ah, eu vou fazer tal coisa, ficar lá tipo bora hora Vendo que tecido que eu vou usar para tal peça Você tendo o book de tecidos Você já eu vai tenho. com a ideia, essa que eu vou comprar Já agiliza também você Você não perde tempo e tem e tendo ali o book, né? Um, um catálogo de tecido com tecido, ah. ali, um pedacinho. Um, o que a Lu tá falando? Faz um tipo um livrão de tecido, né? <risos> corta um pedacinho de tecido, coloca ali o um quadradinho, escreve o nome do tecido ali, a cor, se tiver várias cores, corta tal. Aí, quando o cliente vem, qual tecido? Ah, eu quero essa roupa, que tecido dá. Ah, é o Isso. moletom, é o soft Você mostra pro cliente. O cliente já sente a textura ali e já pode escolher ali pelo catálogo de tecido e não é como fazem com a tinta, né? Isso. É que nem assim, se você vai pro cliente que nem ah eu quero eu quero escolher o tecido, ah eu trabalho e tal, mas eu não conheço, eu tenho que explicar para ele como é que é, tal. Assim você você for atender o cliente na casa, você já leva esse book de tecido para ele. Ele já vai ver. Se é isso tecido que ele quer mesmo para o pet dele ou não, né? Tinha perguntado da essência que você indica para o perfume do cachorro. É cítricos não, porque ele sai tem que ser meio docicado, sabe? Não muito doce, tem que ser doce, porque o cítrico ele ele sai o cheirinho logo e o doce ele fica mais, tá? Então ele fica tipo a, aquele baby, né? A... A lavanda também é bom. Deixa eu ver qual que eu tenho aqui. Deixa eu pegar. Maria Tereza, Gente. beijos. Não é propaganda, mas eu gostei, tá? Cereja e avelã. É muito bom. Até me acostumar com ele, eu passava dor de cabeça. Porque ele é bem docinho. Mas ele fica na roupa. Gente, não tem. Ele fica na roupa do pet ali. Ele não, não sai, sabe? Ele fica bem cheiroso Ainda mesmo se tem mais alguém que trabalha com condicional É bom ter, né? Pra passar na roupinha, né? Daí quando muitos vão condicionais Eu acabo colocando, tipo, deixando pegar um arzinho nele, né? Tudo ali na roupa, né? Daí depois eu passo de volta E o outro é esse liso aqui, ó Ele também é docinho, tá? Então, coisas que foram mais adocicadas os cheiros mais ado... O cheirinho mais adocicado que ele fica melhor na roupa do que o cítrico, tá? Uhum. Então tá. Alguma pergunta, gente? Mandem as perguntas de vocês aí. Para mim, para a Lu. Estamos ao vivo aqui. Esperando vocês. Oi, minha tia ali. Oi, a tia Lola. Meu primo acabou de entrar também, o Adilson. Oi, Adilson. <risos> então, a Lu. Tá. A da crise você já falou. Você, eu, assim, eu sei, a gente já conversou, você disse que não tem ainda um financeiro fechado, né? Não, mas, ainda não. Mas ah, você consegue nos passar, assim, se tá dando, tá dando para ti, tipo assim, ah, Sheila, só que eu não tenho financeiro fechado, só que tá, se eu... Quisesse comprar alguma coisa hoje para mim, uma máquina, alguma coisa, eu poderia contar com a parcela, eu poderia contar com o valor que eu vendo de pet. Você consegue me passar alguma coisa assim? Sim, consigo. Apesar de estar dois meses só nesse ramo, uh, o que eu tô tendo, tô ganhando bem, tá, tá ajudando bastante. É, que nem eu falei para você, Se assim, daqui uns seis meses eu consigo passar para você mais ou menos quanto de lucro que eu tô dando. Porque a maioria agora, tão mais é investindo, né? Na área como comprar uma impressora, né? Essas coisas que eu tô investindo. Mas se não fosse para ganhar dinheiro, eu não tava. <risos> a Lu começou a fazer sublimação também, gente, nas peças. Tu não trouxe uma peça sublimada para mostrar para o nosso povo? Deixa eu pegar aqui. Aquela lá, a especial, que fez que falou que se fosse você não vendia, guardava. <risos> então ali foi ali que eu tava procurando um dos vídeos que, que me ajudou bastante ali, foi da Ciana, em questão de começar a fazer sublimação, né? Olha. Olha só, gente. Gente, isso aqui eu não usei o papel o papel para sublimação, eu usei folha A4, gente. Folha A4 ficou assim, ó. Que lindo! <risos> Muitos falaram, parece que é real a foto, foi tirada a foto do cachorro foi colocada aqui, né? Não é um desenho. Ficou lindo. Então, você, então, tipo gente, assim... Ela, creia, ela, a começou fazer a sublima... ela começou a fazer a sublimação essa semana. Olha só que lindo que ficou. todos nos testes. <risos> então, a Gabi perguntou, deixa eu ver aqui Tá aqui para cima? Deixa eu ver Aqui, a Gabi perguntou que perfume é esse? É próprio para pet? Não, é águas é, lenço, para lençóis Águas para lençóis, não é próprio Papete. pet Aquelas que você usa para para tecidos, águas para tecidos, que você usa, muitos usavam, usam, na verdade, quem começou você aqui de colocar nos pets? Acho que fui eu e acho que a outra menina teve ideia também, né? Do cheirinho. Você usa para dar cheirinho no ambiente da casa, né? Nos tecidos, nas cortinas. Então, é esse que vocês usam. É... Água para tecidos. Tem bastante gente que vende, né? Mas, que nem eu digo, eu invisto numa coisa boa, né, gente? Não vou me comprar lá no... No um R$1,00 lá. Então, gente, é que não é para passar no pet. A dica que a Lu está dando, e a Alessandra também trouxe no, na outra live, é para mandar a roupa que sai do teu ateliê, da tua loja, cheirosinha, gostosinha, para o teu cliente. Para quando o teu cliente tocar na roupa, abrir o pacote, né? Ele sentir aquele aroma e se sentir bem e, e, e acaba que o teu cliente fica fiel a você, compra só de você. Porque lá é, é, eles são caprichosos, lá eles mandam tudo limpinho, tudo bonitinho, tudo embaladinho. Eles querem que você, que você tenha o mesmo, cu, que eles terem, o mesmo cuidado que eles têm com o pet, eles querem que você também tenha esse cuidado com o pet deles também. Então essa é a dica... Que a Lu e a Lê trouxeram, a Lê trouxe no, na outra live e a Lu trouxe, agora deu mais ideias aí. Embalagem, estavam me perguntando ali, eu não sei quem, eu acho que foi a Tereza, de como que você embala o teus, a, as suas peças, a, se você tem uma sacola especial, se você mandou fazer uma embalagem especial, aonde que você manda fazer essas embalagens? Não. Não. É, tudo é o que faço. Então, eu comecei assim com a, com a sacolinha de TNT. Mandei fazer o carimbo com a minha logo. Até tinha mandado para o que ela achava, né? A, carimbo ali, comprei um carimbo grande. Tentei passar tinta com a tinta, não ficou legal. Depois eu vi as meninas passando um rolinho de tinta para fazer, para carimbar. Numa que eu vi ali. Mas a sacolinha de TNT que eu faço... Carimbo minha etiqueta, a carimbo né a minha logo. Daí agora eu fui lá numa na loja de embalagens comprei as embalagens plásticas. Gente é baratíssimo. Vocês é muito barato. Vocês não vão né que vocês não é que vocês vão estar tá, é, desperdiçando. Vocês vão estar tá dando a, a, agregando valor para a tua peça. Eu coloco agora na embalagem plásticas, coloco minha tagzinha de adesivo né com a minha logo e coloco dentro da sacolinha de TNT né, de agora vi, agora também eu tenho bastante papel craft fazer sacola de papel craft em casa também gente, custa mais barato, é uma coisa que você fez você, nossa, é bem prático né, então vou fazer agora as de, de craft, dessa sacolinha de craft com o meu carimbo também, ah nem carimbo não gente, vou usar sublimação Hum. Na sacolinha de papel Vai ficar lindo tá, Então chega tem... o negócio aqui Tá, tá, tá, tá, tá crescendo, né? Ó, então, gente, tem uma pergunta aqui, Lu De uma... Deixa eu achar Estão é... perguntando qual impressora que você usa Eu sei, né? É a mesma que a minha Mas você vai explicar para elas, tá? Qual impressora? É eu uso a Epson, pesquisei bastante, né? Daí já, na verdade, eu já tinha visto para mim sair há tempos atrás fazer minhas etiquetinha para fazer, ah, que eu tenho uma a, a, a laser aqui, ela queimou que eu ia fazer as, nas etiquetas de que me colocar nas roupas. Já estava com esse pensamento antes. Daí eu fui vendo vídeos, fui vendo ali, da incomodando, a Albertina a Martina, encobotando a Cláudia A Cláudia deixei, encobotei, ela, ela tava namorando Na hora que liguei pra ela, se assim, vai lá namorar então Depois conversamos Sobre isso, né? Então é uma Epson, tá? Ah, a minha L3150 Que é com Wi-Fi e com scanner, né? Tem a Epson, a L3110 Que ela não tem Wi-Fi e não tem scanner é, tem que ser com de tinta, gente. Todo mundo pergunta, dá para usar? Apesar que a gente sempre fala, sempre vem a mesma pergunta, gente. Tem que ser zerada, tem que ser zerada, zerada, zerada, zerada. Não pode ter usado a tinta normal da da Epson. Ah, e tem que ser a Epson, porque eu tava vendo ali umas outras coisas, umas, uns vídeos que eu tava assistindo, ela consegue, ela não vai, ela consegue tipo, a espessura da tinta da sublimação ela consegue passar, as outras já não, porque ela é mais grossinha, né? Sheila, a sublimação, daí dá problema nas outras, então é, tem que ser é um... para quem vai começar pequenininha assim que nem eu, né? É, você compra lá nas lojas da van, antes <risos> é a pernambucana, 10 vezes sem juros? <risos> Investe ali? Gente, você não tem noção do que vocês podem fazer na sublimação. Eu tô encantada também de Tipo assim, eu sou muito, eu quero fazer coisa diferente, não quero fazer igual aos outros, sabe? Estampa diferente, eu quero fazer algo diferente, caso estampa que eu quero, sabe? Ah, podia ser essa estampa, mas não é. Então, com a sublimação, você consegue fazer os laços, você consegue fazer as gravatas, você consegue fazer as bandanas, né? É, esse tecido que eu fiz ali, para as bandanas, que eu fiz aqui, eu imprimi aqui na sublimação, ele é o oxfordine. É o oxfordine. Então você pode estampar ela todinha no Oxfordinha e a bandana, né? Uhum. Uh, vai ficar lindo com a estampa que você quer, é maravilhoso. E é mais opção para o teu cliente, né? Sim, Já pensou... mais opção. Já pensou vender a roupa a cirúrgica, por exemplo, com a logo do teu cliente? E é possível com a sublimação. É Sim. possível você... Ah, faz, você pega, vai fazer... Ai, vamos fazer umas bandanas com o logo da tua empresa. Nossa, dá pra fazer... Ah, tipo, ah, quero fazer uns, len uns lencinhos, assim, pra dar... assim Dá pra fazer também, e, tranquilo. Uh -huh. Dá a pra máscara, fazer também. né? Tranquilo. Que hoje em dia a gente vive na, na pandemia, máscara, tudo é massa. É. Até uma menino, um eu vou ficar com o teu contato, pelaria que eu pedi pra ela, né? Os papéis... Eu falei assim, vou ficar com o teu contato, é o que eu quero fazer na, nas máscaras aqui da empresa aqui, é a sublimação, assim, tá bom, já ganhei cliente ali também, né? Então, então. Tudo, tudo se agrega a valor. Que nem ah, fala assim que a gente tem que saber só uma coisa e focar naquilo, né? Mas hoje em dia, do jeito que tá com essa pandemia que veio, você tem que saber fazer tudo. Tudo. Hum. Antes, hum. ah, segue só essa área aqui, fique só numa coisa, siga ali, num Antes podia ser assim, mas hoje não. Você tem que fazer várias coisas, saber fazer várias coisas para você conhecer, é, com esse com o mercado que está baixo, muita gente desempregada, né? Então, e a linha pet, você querendo dizer, é um nicho muito grande? É muito grande. Você não fica sem trabalhar, não fica, não fica. Verdade. Mesmo na pandemia, a, a o molde, a, as roupas pet Tá vendendo bastante. Só não vende quem Sim. não quer, gente. Quem não sabe trabalhar. Tem umas meninas, às vezes, que dizem ah, mas eu não tô conseguindo vender. Eu tô, fiz, fiz, tá tudo aqui, eu não tô conseguindo vender. Analise a tua forma de abordar o cliente. Analise a forma de você a, anunciar a, os, as tuas peças. Porque se você não tá vendendo, alguma coisa de errado tá acontecendo com a forma de você a, mostrar as tuas peças. É. Gente, eu não vendo, eu vendo só molde, mas é direto, gente, batendo na minha porta, querendo roupa pra cachorro. Esses dias ainda eu disse pra minha dentista, Flor, eu não vendo, mas eu vou fazer para tuas budog, já que elas estão com frio, eu vou fazer para elas para te doar, mas vender, eu não vendo mais, porque as minhas alunas fazem isso. Gente, então, e tem campo para todo mundo, se você não tá vendendo é porque você não tá a sabendo apresentar o teu produto. É Isso. foto que você não está tirando legal, é o lugar onde você está anunciando não está legal. Porque também, uma coisa, se você não mostrar o teu produto, você não vai conseguir vender. O teu produto não vai sair da prateleira para se vender. Você tem que apresentar ele, não é mesmo, Lu? Você tem que ir atrás, você tem que ver no que está que errando, o que, que você pode fazer. Tanto é que quando eu comecei ali para as fotos, ah, eu tinha As cachorrinhas não são muito de Tirar foto, né? Então fiz umas peças Como é que eu vou fazer? Gente, tem tantas ideias para você tirar uma foto bem tirada Até no começo eu coloquei Tinha uma, um tecido de, de De De tweed, acho que era ali, não lembro Eu fui eu sabia que perto de cá Tem uma árvore com as árvore de inverno que sabe, Com as folhas bonitas, grandes Fui lá, catei as folhas, coloquei Em volta ali da, da, da peça Tirei foto, coloquei Tipo assim, sabe? Você vai começando por aí, né? Como eu não tinha ainda os clientes ainda, então eu tirava foto assim, eu fazia tipo um cenário, né? Tentava fazer um cenário para poder tirar foto e foi indo assim, depois pega um cliente, assim que você começa. Você tem que ver, assim, o que que te atrai. Sim. para você é passar o a... cliente. É como a, a nossa querida Albertina tá falando aqui, né? O Armarinho Daniza produto guardado não vende, é isso aí gente. Não vende? Não vende, você tem que mostrar, você tem que sair, hoje em dia a gente vive numa pandemia que a gente não pode sair para fora, eu entendo, na época que nós não estávamos, na, não estávamos na pandemia, o que que eu fazia? Ah, eu ia para a pracinha levar as minhas meninas a brincar, no parque, levava a Sofia junto com uma roupa que eu e... fazia aqui. Mas não era para vender a roupa, era para falar dos moldes. Vinha me perguntar, não, eu não vendo a roupa, eu vendo os moldes, mas eu tenho minhas alunas lá. Então, gente, é isso que tem que fazer. Essa pandemia vai passar. Mas se você tem oportunidade de ir num lugar, num, na casa de um amigo, na casa de um, de um conhecido, ou, ou levar o cachorro ali na rua para fazer as necessidades, você vai com ele vestido para chamar a atenção do público. Então, porque você tem que mostrar as suas peças. Ah, chega, mas agora não dá para sair. Anuncia, tem Instagram, tem Facebook. Faz o um YouTube. Faz o um YouTube com um videozinho dele andando de roupa. para Engraçado, hoje em dia bomba no YouTube. É vídeo de gato e cachorro sim, vestido. Sim. né? Então, faz o faz YouTube. Pronto, coloca lá. Todo mundo vai ver. Eu tenho certeza. O sucesso, gente, é garantido. Só não vem de quem não quer, porque... É uma coisa certa, roupa PET, produto PET tem mercado e vende, vende muito. É Quem é tipo o quê? As meninas que estão começando agora, ah, tipo assim, mas que peça que eu vou fazer? Eu não consigo fazer uma jaqueta, consigo colocar um zíper? Começa pela, pela camiseta básica. É o que ah. mais vende, é o que mais Quatro vende. Seis. Isso vende bastante. Só o que, que? Ah, mas todo mundo faz igual, tá? Todo mundo é todo mundo, você é você. Você tem que fazer o diferencial. O teu acabamento, o material que você vai usar, a apresentação da tua peça para o cliente, é você que vai fazer o diferencial. Ah, da cliente é mais barato que a minha. Valorize o teu serviço. né? Não da cliente, ah, eu vou fazer mais barato porque ela fez. Não, valorize o que você sabe, o que você usou. Você sabe como é que você fez, o tempo que você gastou. né? O material que você comprou, o material melhor. Essas coisas, então valorize a tua peça. Não é porque fulana fez mais barato que você vai fazer a mesma coisa? Não. Sim. Valorize. Lógico. Lógico, não vai colocar um absurdo o preço, né? Mas valorize ali o, o teu... Mesmo que seja a camiseta básica. Você coloca um detalhezinho, que nem uma cliente falou assim, Lu, oh, eu quero bem básico. Gente, eu não sei fazer básico. <risos> ah, já coloquei um brilho, coloquei um laço, coloquei alguma coisa, sabe? Então faça a camisa, Fiz a, a camiseta básica, mas já fiz. Que nem a tia falou assim, coloca um babadinho, né? Eu já coloco um babadinho, coloco uma fita um topzinho com strass, sabe? Elas gostam de ver isso nos pets. E coisa colorida não tem, tem que ser coisa colorida. Tem que ser estampas é coloridas, alegres para os pets, né? Então, invista, nas... não há um cinza, não, gente. Faz uma coisa, pode colocar um cinza, mas incrementa esse cinza, né? É isso que vai um chamar atenção. Colorido. Um bolso rosa? Um bolso azul? Isso. Alguma coisa tem que ter. Gente, as cores. É importante a, a Lu ter trazido isso de cor. Gente, a gente tem que pegar. Sempre pensar assim, a gente está fazendo roupa para pet? Não, a gente está fazendo roupa para bebê. Para bebê. Então, isso. vamos olhar as cores que um bebê usa. Um bebê humano usa o quê? Um bebê humano, você não vai ver um bebê humano. Toda a vida vestido de preto. Pode até é. usar preto, vai ter alguma Pode. coisa colorida ali, né? Vai ter alguma coisa, uma Faz uma sublimação com brilho que tem, agora tava vendo ali, que tem com brilho, com gloss, não sei o que, ela assim, se gente. Vai, fica é. show. Então... Né? Então, gente, vamos caprichar com cores. É desenho, é. é como a Ale. Ah, a Ale a está falando de mim. A lei nem tá na. Ale, tu não tá na live, Ale. Eu vou te pegar. Então, é como a Lu diz: coloca uma sublimação colorida, bonequinho, cachorrinho. Usa bastante. Esses dias estava na moda tal de LOL. Gente, vocês não têm noção que me pediram de peça de LOL. Quando tava na moda os tal de Pokémon, gente, o meu bazar, meu último bazar ainda foi na época do tal de Pokémon. Tudo não tem noção tanto de camiseta básica de Pokémon. Eu sei todos os Pokémons, porque eu tive que aprender tanto de camiseta básica de Pokémon que eu vendi lá em Brumenau nos bazares. Então, gente, é aproveitar, é ficar de olho nos desenhos. Por quê? Porque o papai e a mamãe, você tem que respeitar o estilo do papai e a mamãe, não é o cachorro que vai comprar de você. Sim. É o papai e a mamãe. Se eles gostam, se eles gostam de, de, de, de vestir o, o bebê deles como um bebê humano, eles vão acompanhar a tendência infantil e a maioria acompanha Sim, tá? a tendência infantil. Vai pela tendência infantil, isso mesmo, pela tendência infantil. Que nem muitas vezes ali, voltando à sublimação que eu tô amando, né? Assim, é, muitas vezes é, é, tecido com o personagem sai caro, né? Então, se você ter ali participação, você pode estampar ali do Mickey, da Minnie, da Xuxa, da LOL, de tudo que você quiser e você fazer a expansa, a tua estampa personalizada ali e fazer a tua peça, porque é cara essas, essas peças de personagens, é cara. Daí a até ajuda a agregar um valor para você vender e tem a estampa ali, até me falar de foto para você colocar do cachorro, tu precisa colocar foto do cachorro com o nome, me pediram já também, sabe? Então, são N ideias que você tem para fazer N ideias, não tem Na época do, que eu vendi ali no shopping Que eu tinha o stand no shopping de verão aqui, de Pistaz O que, que a gente fazia, Lu? A gente levou a prensa, levou a, a impressora tudo a, Da impressora 3D, né? A, a, 3, a, ai, a impressora grande, que eu esqueci o nome A gente levou tudo lá para o shopping Então, o que, que a gente fazia? O dono vinha, aí a gente tinha a camisa, a gente, eu não faço roupa de humano mais, né? Mas a gente comprou várias camisas brancas e tinha a camisa de todos os tamanhos humanos. E daí eu fiz as camisetas básicas. Nossa, a famosa camiseta básica ali, branquinha, tal, tal. O que, que o dono fazia? Eu quero a foto minha na roupa do cachorrinho e a foto do cachorrinho na roupa e... dele. Uhum. Muito legal, muito legal. A gente fez muito isso. Então é uma ideia legal aí para fazer quem tem sublimação, quem tá... Você faz com prensa ou com ferro? Gente, então, como é que eu vou fazer esse dito curso se eu não tenho a prensa louca de cara? Daí assisti um vídeo da, da Ciana da, da Ciana Atelier, fazendo né. Ah, depois eu vi ela fazendo na, na, na fita de cetim com o ferro. Você assim, mas que temperatura que eu vou colocar, como é que eu vou fazer né? Daí assisti o vídeo dela e se assim, vou tentar, vamos fazer. E foi com o ferro. Então não tem necessidade de você comprar a prensa para fazer isso. Lógico, mais tarde, quem sabe, condições financeiras que a linha PET vai me ajudar bastante nisso, eu compro uma. Mas no ferro. Comprei um ferro novo também <risos> pra poder fazer. Tudo no ferro, gente. Não tem necessidade de você comprar a prensa. Não tem necessidade. Por enquanto, não tem. Para peças pequenas, você pode fazer tudo no ferro. As roupas Desde pet, a... vocês podem fazer com o ferro, gente. O que vocês têm que fazer? Comprar a impressora, a tinta suprimática. Feito no ferro aqui, ó. Feito no ferro, Olha gente. Essa. E na folha A4 normal, ó, no ferro. Por que, que a gente está trazendo isso para vocês, de sublimação, explicando para vocês isso? Ah, mas a Sheila saiu muito do, do, do assunto pet. Não, sublimação faz parte do assunto pet, gente. Por quê? A animania começou com sublimação pet, na roupa pet. Tá? Então, gente, vocês ah, façam as roupinhas ah, mas eu não tenho eu não tenho como imprimir, eu não tenho como fazer gente vai numa, num lugar onde fazem a sublimação Aqui a gente tem a Picari, né? Uma empresa que até é companheiro nosso aqui Então vocês conseguem imprimir ali as fotos As, as fotos que vocês querem, os desenhos E conseguem fazer no ferro a, a Ciana é uma companheira nossa também de canal, né? Uma segue a outra aí, né, Ciana? é a Silvana o nome dela, tem o canal Ciana lá, bem legal, para quem quiser ir lá. Então, vocês conseguem estar tá sublimando, fazendo umas peças básicas, que saem mais em conta, sai mais barato, e sublimando um desenho que a peça vai ficar maravilhosa, vai ficar linda, e você vai conseguir vender ela com valor legal para o teu cliente e para você também. Tá? Então, tem tudo a ver com pet, bordado, sublimação. Tem tudo a ver com roupinhas pet, tá? Então é isso aí. Quando a gente fazia bazares, a maioria das nossas peças eram sublimadas. Não tinha nada bordado, porque para não agregar valor, porque o bordado ele agrega um valor. Então, se a gente quer fazer um bazar, a gente tem que fazer com, com peças mais acessíveis, mais, isso, né? Uh -huh. Então, a até que foi fazer material... para que foi fazer para pet shop, né? Então eles querem peça mais em contas, né? É, assim, quem não tem, tem como comprar a impressora para fazer a sublimação, tem o, os, os feltros para você fazer também aplicar, no, O feltro, você tem vários desenhos na internet que você. Ah, pessoas que fazem com os feltros, carinho, ursinho, cachorrinho. Se você não tem condições de comprar, compra o feltro, feltro você abaixa as imagens, você monta ali, usa aquela intertela termocolante que tem dos dois lados para você passar ali faz a costurinha ali para fixar tá por mais que você vá vai, vai usar um, um um adesivo termocolante passa o ferro mas mesmo assim você faz o reforço com a costura um caseado em volta da costura para não sair tá gente não vão só passar o ferro que com o tempo vai lavando vai acabar saindo tá ah, mas usa também, usa o feltro, faz os desenhos da, de carinha de cachorro, essas coisas, tudo com o feltro você pode conseguir fazer também, se, se não tem condições de comprar uma impressora agora para fazer exclamação, né? Então, tem bastante possibilidades, bastante variedades para você fazer nas roupa pet, coisas diferentes. Só pesquisar, gente, a internet está aí para isso. É pesquisar, pesquisar, pesquisar, pesquisar. Os nossos moldes, quando tem algum desenho, alguma coisa no, no molde, ele vai sempre com um desenho junto. Ele Sim. sempre vai, uhum. então é só seguir. Eu tenho também vídeos ali onde eu ensinei como fazer a pintura. Então, a gente sempre está trazendo Sim. alguma coisa para ajudar vocês que estão começando aí, né, agora. Ah, então, vamos... Ah, vamos falar agora sobre... A, um pouquinho sobre como que você atende sobre a se você atende na no teu ateliê, dando dando tua o teu endereço, pessoal, telefone, alguma coisa assim, pessoal entrar em contato com você, como que o pessoal entra em contato com você quando quer comprar? Ah, eu gostei daquela menina, eu quero comprar aquela roupa para ela fazer para mim. Como que ela entra em contato com você? Eles entram em contato comigo através do WhatsApp. Eu vou na casa do cliente, o cliente não precisa vir até mim. Né, hum. é, tanto isso que eu já fazia isso quando eu fazia as reformas da, das roupas. O cliente precisava vir aqui trazer a roupa para ver. Eu ia na casa, ia lá para fazer. É a mesma coisa com a, a roupa pet. Eu vou na casa. É, é, se precisar tirar as medidas, tira as medidas. Se não, manda foto. É assim que você tira as medidas, assim que você faz. E eu vou até o cliente. O cliente não vem até aqui. Eu vou até lá é, porque eu gosto de ter esse. É, Tipo assim, como é que eu vou falar? Agora me fugiu a palavra. Contato? Ter contato com o cliente, sabe? Tá ali, ver, conversar. Tanto é que eu converso até demais com os coitados. Eles querem sair, eu tô lá falando, falando, falando, falando. Ah, ter o contato com o cliente. Eu gosto disso, de ter contato com a pessoa. Então, na maioria das vezes, aqui o que vem aqui em casa são mais aqui perto de casa, são meus vizinhos. Mas eu vou é. nos clientes. Ah, até mas que tirar faz as medidas de é melhor, né? uhum. eu vou assim, ah, precisa levar o caixa. Não, não precisa, eu vou até você se precisar, vou tirar as medidas se não souber, eu levo para você, você não precisa vir até aqui. Então, um dos diferenciais que eles estão gostando é que eu vou até eles e levo o condicional para eles, levo a malinha lá, deixo lá no outro dia, vou lá e pego. Uhum. E Lu, a... os tamanhos da nossa tabela, tem te atendido legal? Ótimo, entendido muito bem, muito, muito, muito, muito bem. Então, ali a não, tem, não tem erro, não tem erro. Até uma cliente falou assim, que ela mandou uma roupa para tirar a medida. Assim, não, é, só que tem como fazer decote ver, porque aperta o pescoço. Assim, mas como aperta o pescoço? Aquela que eu mandei apertou no pescoço? Não, não apertou. Gente. Então, é que eu uso a, a, a ribana. Daí da estão gostando que elas pego muitas vezes Um que eu gostei, que eu sempre notei nas sua na de pet Nas outras que que eu comprei para para mim ali no começo Começa a descer aqui, sabe? Vem parar aqui no ombro dos cachorros Aqui, a, a abertura aqui do pescoço As modelagens da Sheila, não Fica ali, não desce, fica certinha assim, confortável Maravilhoso Lógico, tem diferenças, né? É de comprimento, a gente tem que ter medida por causa do comprimento, que cada caixa, cada raça é, é diferente. Muitas são misturadas, umas são CRD, então, então esse é o diferencial. Mas assim estão atendendo super bem, as peças estão elogiando bastante. Porque tem cachorro que fala, vamos colocar roupa, já vai colocar roupa, sabe? Ama, não quer nem tirar. Eu fico feliz com isso que elas me falam. Que teve uma assim que ela pegava a roupa disse que destruía a roupa E caminha não Até a minha vizinha falou assim Eu tenho que tirar, ela fica braba Eu tenho que tirar, lavar de manhã, de tarde e colocar Porque senão ela fica doida pra ver a roupa E não vestir, sabe? Então são peças, a modelagem da Sheila É confortável para os pets É isso que eu procuro também O conforto no vestir os pets Né? Então se você não gosta de uma roupa apertada Você acha que o pet vai gostar? Pegando na cava, te apertando Não, não vai gostar então, é a mesma coisa, eles também não falam, né? Mas, como eu falei, colocar uma roupa que fica apertada, não quer mais saber de colocar roupa nem, vou pegar um trauma, né? Então, e os teus modos são ótimos, ótimo, atende super bem os tamanhos, tudo, tudo, tudo. Então, tá bom, que ótimo, que ótimo, eu fico feliz, né? Graças a Deus, eu, eu tenho todo mundo que eu pergunto como é que ia a tabela do, da Animania, atende você, graças a Deus, atende, todo mundo fala, então, graças a Deus por isso, né? Então, meu amor, a... quando o... é sobre medida, por exemplo, o cachorro é sobre medida, ele veste tudo é 3, mas o tamanho de comprimento é o 5, ou o tamanho de comprimento é o 3 e a barriga é 5. Que... Como que você cobra? 5, 3? Como você faz isso? O, o maior. maior. O sempre maior assim. sempre. sempre. Então, o maior. aqui a gente chegou. Chegou numa pergunta que eu gosto muito de fazer para quando, quando vocês vêm. Eu vou de levinho para pegar vocês, né? De Como chê, que Maria. você precifica o teu produto? Como que você coloca preço no teu produto? Ah, assim, eu sempre quando eu trabalhei, trabalhava com as fantasias, eu sigo a, a mesma regra. É Pegar todo o material que você está utilizando, o preço que você gastou de material e fazer vezes vezes três né e o que você acrescentar tipo a embalagem essas coisas você não, não faz essa multiplicação você coloca a parte a mais né se você quiser eu não coloco né porque é uma coisa que eu tô agregando a valor ao meu né a minha peça né então muitos falam para a gente colocar um curso que eu fiz a gente colocar esse valor de, de embalagem depois, não, não somar vezes três, só acrescentar. Eu não acho correto. Eu, pessoalmente, não acho correto. Então, você vai... Tem o seu material, você faz o cálculo que você gastou. Ah, ah, tem a questão da, da luz, que é mais 3%, que você gasta energia, essas coisas, né? Ah, tem os outros cálculos que você faz, que você vê quanto você quer ganhar por mês ali, de, uma, de costura, qual que é o salário que você queria para colocar na peça. Mas eu sigo assim... É o material que eu gasto, multiplico, né? Pra, pra chegar, porque daí ali inclui tudo que você... Tua mão de obra, você, o tempo que você levou, a linha, tudo tá, tá ali incluso, né? Eu hum. faço assim, é, tipo assim, mas você tá perdendo dinheiro? Não, não tô perdendo, não tô, não tô perdendo mesmo, não tô mesmo. Se tivesse perdendo, eu falei que não entrava nessa área do home pet, né? Então eu tô ganhando bastante com isso. Então é assim que eu faço. Lógico, tem várias formas, né? Depende do que você for usar, chegando na base dos laços, que você vai colocar, aplicar tudo ali, tem mais formas diferentes, mais formas, mas essa, esse é o que eu sigo e tá dando certo para mim, né? Para mim tá dando certo. Então é isso, gente. Lu, eu quero te agradecer muito, muito, muito ah, obrigado. Ah, uma coisinha, só tava me esquecendo, ah. só um pouquinho, gente. Fala. Agulha. Agulha, gente. Agulha pra não me furar as peças de malha. Ah, <risos> ponta verdade, dourada. verdade. Ponta, ponta dourada, é. dourada. Você vai considerar, meu Deus, ficou furada. Agulha muito grossa, não é a, a, a agulha para ponta que fala dourada em cima. Principalmente nas máquinas domésticas, sabe? Então tem... Para cada, se pesquisar para cada tipo de tecido, é um tipo de agulha, gente, tá? Não vou me colocar 14 partes do plano numa malha lá, que daí vai furar o pet, vai vestir e rasgou, né? Então, cuide aí, também tá. isso. Cuide isso também. Mais então, alguma tá. coisa? Mais alguma pergunta? Vou dar uma olhada <risos> se tem alguma pergunta aqui para nós. Eu já quero te agradecer, né, por ter tirado esse tempo para nós aí. Eu te agradeço muito, né? Tá aí com a gente, respondendo e ajudando. Essa menina vale ouro, vocês não têm noção, ó. Ela, sabe aquela pessoa que ela é mil e uma utilidades? É a Lu, gente. Uma, uma, uma amiga tá com a máquina tudo embolada, esse dia foi a Dani, né? A máquina tudo embolada, não dava conta. Ah, e eu também não conseguia ajudar, porque eu tava aqui toda embolada também, com zíper. <risos> Aí eu disse, chama a Lu, chama uma, chama a outra. Ela chamou a Lu, a Lu deu jeito na máquina dela. Aí eu disse, eu vou... Aí eu chamava um também, outra, para me ajudar no zíper. Também não dava gente. Gente, eu vou chamar a lá e falei, Luciana, vem cá. Como é que eu faço aqui? Coitada, desmontou a toca da cachorra inteira. Aí disse, com... lei, aqui, tá ligado aqui a toca para banho, aqui que eu já te levo. Aí ah, ficou assim, ó. É. Então, é aquela pessoa que é mil e uma utilidade, ela está toda a vida presente no grupo, está respondendo todo mundo, está sempre tirando dúvidas, se ela não sabe, ela vai procurar. Então, ela é, ela é uma benção de Deus na nossa vida lá no grupo. Ó, aí está aí as meninas para dizer que não, não me deixam mentir, né? Porque é uma benção de Deus. Então, eu quero te agradecer, minha flor, por você estar com a gente, por você existir. E que esses dois meses que tu tá começando, é só o início, já, é, já tá fazendo sucesso, só o início do sucesso, só vai aumentar cada vez mais e te agradeço mesmo, por tudo. Eu que agradeço fazer parte dessa família Animaria Pet, amando as meninas tá? Ah, a vez em quando faço umas brincadeirinhas ali, mas eu só tenho que me controlar. Ah, você também é muito querida, muito atenciosa no que eu, eu preciso falar contigo. A Débora, então, olha, não tem. É, dão atenção, se a gente tem dúvida, você vai lá, faz um vídeo, mostra pra gente como é que faz. Então você não deixa para depois, você faz ali na hora. Eu sou muito assim, me pediu, tem que ser na hora ali. Vou lá e faço, vou lá e ajudo, não deixa para depois, sabe? É, que nem eu falei pra você, Sheila. Ah, na verdade, eu sou muito de olhar as coisas e fazer. Né? Que nem a minha mãe fala assim, quer aprender? Olha e faça, observe e faça, tipo ela não me ensinava a fazer, como é que faz arroz? Olha e aprenda, olha e aprenda, tipo tudo assim, sabe? Então eu gosto de ajudar, se eu consigo passar alguma coisa, se eu consigo ensinar que eu, cons... que eu acho que vai agregar valor para a pessoa, eu ajudo, ajudo bastante, gosto na questão de ajudar meninas... Lógico, não vou estar 24 horas, né? Mas a hora que no possível eu ajudo vocês, sim. Só me procurarem que eu dou um, um jeitinho. Então tá, gente. Acho que não tem pergunta nenhuma. Eu espero que tenha esclarecido bastante, trazido bastante coisa para vocês aí, que vocês tenham gostado na nossa live. Eu amei, adorei estar tá, com a Lu aqui. Foi um. Apesar do contratempo no começo. Foi, é, apesar do começo nós. De acabar uma ia para lá outra vinha para cá e não conseguia se encontrar né Lu mas eu tô bem longe, da... uma aqui outra lá tá louco não é fácil e eu sou crua nisso crua crua crua crua nessa questão de, de live de fazer vídeo né então eu sei, sou bem crua a Albertina tá falando que eu citei o nome dela e ela ficou com vergonha. Fica com vergonha, não. Próxima live é com ela, como é que Meu ela vai ficar com vergonha? Olha aqui, Albertina. Olha a minha cara vermelha aqui, você não está aparecendo? Próxima live é a Albertina aqui, ó. Explicando Ai, a Albertina. Albertina vai ela, faz... é, ela vai uma menina. ela vai... Sim, dos grandão. A Albertina atende os cachorros das raças grandes. Então, Nossa, a aquela fantasia live... eu quero fazer para mim. É a próxima tá live vendo. vai ser Calbertina. Armarinho Danisa. Guarda esse nome. Calbertina. A próxima live será com ela. Tá, gente? Então, muito obrigada. Obrigada, Lu. Obrigada a vocês que estiveram com a gente. Desculpa os nossos atrapalhos aqui. Isso acontece, né? Mas eu tenho certeza que foi bem proveitoso. A Lu conseguiu trazer bastante coisa legal para vocês. Conseguiu ah, da, ah, contar a experiência dela, contar como que ela faz, fazer bastante coisas maravilhosas para gente e bora fazer sucesso juntas, gente. Lembrando que o sucesso de vocês também é meu sucesso e eu amo muito Com vocês. Boa, boa noite para todos, bom final de semana para todo mundo. Um Beijos, beijo. te amo amiga, te amo também. Tchau, gente. Beijo. tchau, tchau, tchau. tchau. Beijo. Gente, Temos pacote. De moldes PET, tem o, o curso 1, 2 e 3. Viu, gente? Se vocês quiserem adquirir, falem com o Rodrigo aí, ele está aí para ajudar vocês, ele manda o um link para vocês. Também temos o grupo temático e o grupo online, onde a Lu faz parte também. Se quiserem adquirir, falem com a Débora ou a Marli, também estão aqui na live, tá? Também temos promoções de kits até o dia 20. Tá tudo aí, os kits, falem com as meninas, elas explicam Aproveita o preço, gente. Aproveita, aproveitei. Semana que vem vai sair um temático. Ó, oh, que máximo! <risos> Viu, gente? Também tem o meu canal para vocês nos seguir lá. Também tem o Instagram, tá? É bluanimania.com Vão lá, tem o canal, é Animania Moldespet. Até esqueci, tô nervosa aqui. Vão lá, sigam a gente, assistam os vídeos, tem bastante vídeo legal, tá? E a página, vocês já sabem, é aquela que não deu certo para fazer a nossa live, ver o que vim fazer aqui. Quem quiser me adicionar aí, eu acho que eu já estou com 5 mil amigos, mas de vez em quando sai um que não gosta de alguma coisa que eu falo, daí vazo, aí vocês entram. <risos> tá bom, gente? Beijos para vocês, eu amo todos vocês. Beijo, obrigada, tá, tchau. pessoal, obrigada. Beijo. Tchau. tchau.